A festa de rua da quarta Corrida do Trabalho teve mais uma etapa. Dessa vez, homenagear os parceiros e premiar os vencedores do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e Ministério Público do Trabalho. Subir ao pódio é muito bom, muito bom mesmo. Mas subir ao pódio, como servidora do TRT, melhor ainda, né? Muito melhor. Porque é a instituição que eu trabalho, é uma instituição séria. A gente falou esse ano sobre o menor aprendiz, coisa muito importante. Já falamos sobre o trabalho escravo. Então, assim, não é só correr, né? É correr e fazer a diferença na sociedade. Os vencedores também compartilharam a importância e a satisfação em correr. E fazia um ano que eu estava afastada das pistas. No entanto, com um mês de treino, consegui um sucesso incrível. Então essa corrida teve um gostinho a mais? Sim, um gostinho de superação. A corrida é uma liberdade, é o, é o momento em que você consegue desconectar de todo o resto. Subir o pódio é sensacional, é, foi uma grata surpresa ter ficado em primeiro lugar, e, na, na categoria de 5 quilômetros, e eu estou muito, muito feliz por causa disso. A abertura da cerimônia foi marcada com uma apresentação musical Dá Amigos para A música que fortalece os elos, a música que faz o despertar dos sentimentos. E estando hoje aqui nesta atividade no Tribunal Regional do Trabalho, fazemos com que toda essa emancipação de tudo que de melhor possuímos, dessas habilidades superiores, sejam emancipadas. Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos ser, Olha o compromisso. Vai. O evento também marcou como agradecimento aos parceiros e colaboradores da prova. O esporte fomenta a formação do caráter, a formação do jovem. Nada mais apropriado que esse nome, corrida menor aprendiz, né? Isso é prevenção primária. Fomenta a prática desportiva, tira essas pessoas da violência incentivar né, novas ações como essa e a Polícia Militar estará sempre presente. Rede Mato Grossense de Comunicação ela é engajada nessas causas sociais. Né? Então a gente incentiva e a gente está sempre junto aos parceiros que estão trabalhando essas causas. A realização da corrida também celebrou uma ocasião especial, pois também foi uma retomada depois da pandemia da Covid-19. A quarta corrida do trabalho foi um sucesso, e trouxe novas energias né, para a sociedade, para os órgãos do Sistema de Trabalho no pós-pandemia, trazendo não só a promoção da saúde para o público externo e interno, como também chamando a atenção para uma pauta prioritária, que é o combate ao trabalho infantil e a promoção da aprendizagem. A sociedade esperava a volta desse evento. Né? A sociedade queria a volta desse evento e é, foi no momento certo no momento em que assim, as pessoas voltaram à prática esportiva em grupo e o evento ele só veio a, a fazer com que isso pudesse ser realizado. Né? O objetivo do evento foi atingido e Como fica a expectativa desde já para uma próxima edição. Com certeza, Sem a, as parcerias não, não conseguiríamos fazer absolutamente nada. Né? Nós temos que trabalhar em cooperação em todos os sentidos da nossa vida. E na corrida, né, contamos o apoio... Muitos parceiros, os nossos servidores, magistrados, toda a equipe que organizou junto com a, a empresa que foi contratada. Um abraço a todos, a nossa gratidão e que vamos já começar a delinear a quinta corrida do trabalho. Música